E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje nós vamos ver o trailer da Rose, e esse trailer é focado mais na V-Skill e V-Triggers, então confira o vídeo até o final e vamos ver junto, Comente e é isso aí! Então pessoal, com a vez que um da Rose, a gente pode usar quatro cartas de tarot diferentes, sendo que duas são para bufar a Rose e duas para nefar o oponente. A carta que estamos usando aparece ali do lado da Vigate. Para alternar entre as quatro cartas, temos que fazer o comando baixo mais soco e chute médios. É a embaralhada da sorte ou Forte o Shuffle Pessoal, as cartas branca e vermelha são as que bufam a Rose A carta branca, o mágico, enche a barra de V-Trigger mais do que as demais E ainda dá para segurar a V-Skill para continuar enchendo a barra Vermelha. A carruagem aumenta o dano da Rose em mais ou menos 10%. Vou. Agora as cartas verde e púrpura nerfam o oponente. Essa carta verde, a torre, diminui o dano do oponente em mais ou menos 10%. Essa carta púrpura, morte, aumenta o dano sofrido pelo oponente quando ele defende tanto golpes especiais quanto golpes normais. O VT1 dá para Rose um teleporte. Ela pode aparecer no canto de trás da tela, atrás do oponente, no chão ou no ar atrás do oponente. Ah, e dá para fazer o teleporte no ar também ou até cancelando de golpes especiais. Meu, essa minha... Vai ser foda É uma versão 2.0 Do VT1 do Nest. Um robô só A vez que o 2 é o antigo especial dela, da Street 4, o Soul Satellite. Aqui, para usar as duas orbes, tem que fazer a ativação duas vezes. É uma ladra, essa bruxa é cheia de truques. E outra... O VT2 é o antigo especial dela da série Alpha ou Zero, o Soul Illusion, cria uma sombra que repete os movimentos da Rose, ah as magias dela ficam bufadas também. Ó oh, gente, quando ela ativa esse VT do baralho, ela passa a fazer os combos da Marvel. <risos> é sério, parece os combos de barra azul da Alpha 3. Olha, um detalhe legal é que na tela de vitória da Rose sempre aparece uma carta de tarot aleatório. É bem da obra. 1. Um é Fight. Pessoal, vamos conferir aqui a luta da das Roses. Ela usa esse cachecol. Cachecol dá pra bater em cima e Ó, é uma jogando na outra. Eu não sou muito boa, gente, pra narrar o, o jogo da, dos outros, mas... Tô tentando aqui. <risos> Eu tô vendo que tá mó bom, bom roubo. Gosta de zonear. Ela. Bate em cima, joga magia. É magia pra todo lado. Tem essa bola, essa carta, ó, que o dano fica menos. Quando se bate. Aí fica muito fácil desse jeito. É do baralho isso mesmo, olha ó oh, até a sombra do corpo da menina pra ajudar oh, oh. <risos> olha pra isso aí deixou a amiga tonta <risos> olha pra isso shift olha. é, ficar com essa que esse cachecó aí que eu vou querer um também pra mim ó, oh, o chico fica da cor verde olha, olha lá, soltou sou o VT dela aí, ó. Pra se exibir. Ah, amiga, faz alguma coisa aí, você. Ah, morreu com o especial, ó. Toma magia. Tomei aí, Eu achei muito legal essa personagem. Apesar de ser mais uma boneca pra ficar mandando magia do canto da tela, sem deixar o Zangief dar aquele abraço, amigo. Tadinho. A Rose, a tela dela e mais três roupas: uma do Vega, um do Seth e uma da Juri Sai agora no dia 19 de abril. Pra quem comprou o passe de temporada premium, já vai estar tudo incluso. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Pix da Game Dove está na descrição do vídeo, colaborem! E obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, comentem e compartilhem, deixem seu like e é isso aí no Pix Aí! Então até mais, tchau!